Jonas, o que, que você vai estar? Onde você pois vai é, estar? Pois é, difícil prever, né? Mas uh, ao longo do, da minha vida inteira, da minha carreira inteira, eu tenho sido muito fluido. né? Então, tem aquela brincadeira do, do Bruce Lee, né? Seja como água. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Você seguir procurando o tempo todo o que você gosta, algo que te dê prazer, algo que te dê uma recompensa, obviamente também financeira, né? Porque a gente precisa de dinheiro para viver. Mas eu sempre tô procurando coisas novas, descobrindo coisas novas e seguindo no que tá me dando interesse. Gostei da água.